Boa tarde, meus amigos. Então, eu tô aqui no Clube Sonho Verde, né, como vocês podem ver, ó, é um ambiente que dá pra tirar um lazer, eu já conversei com o proprietário aqui, ó, tá um pouco meio caminho andado, tem a área de pesca aqui, ó, né, que a pessoa que vim no evento, ela vai ter o prazer de desfrutar desse ambiente aqui, ó, certo? Vai começar uma duas horas da tarde e vai até às 5. entendeu? Ou se quiser chegar mais cedo, pode chegar mais cedo. Vai ter um nome cadastrado lá e a pessoa vai receber uma pulseirinha com as indicações dela e, e vai poder desfrutar desse desse parque aqui, ó, tá vendo? Ó, esse evento eu vou promover ele. Ainda aí eu vou passar os detalhes, as descrições dele, desse evento no meu canal. O que que acontece? Aí vocês vão pegar as pessoas que, que quiser vir passear aqui e passar o dia aqui comigo, fazendo uma live ao vivo, né? A gente vamos fazer uma área aqui que a gente vai fazer churrasco, ó, né? Vamos fazer um churrasquinho. Quem quiser tomar cerveja aqui tem restaurante. Aí as coisas, bebida, comida. Só o churrasco vai ser promovido pela gente também. E eu vou. Eu vou fazer o seguinte: eu vou. É, colocar as descrições, tudinho no canal, a data o que, que vai ser ocorrido esse evento. A pessoa vai ter direito a desfrutar desse lazer. Tem a, ó, tá vendo? Tem vários lugarzinhos ali, ó, que eu vou mostrar para vocês que tem área de churrasqueira opa então nesse nesse evento vai acontecer o que as pessoas que conseguirem é, adquirir mais estrela mais estrela do canal eu vou utilizar esse dinheiro que eu vou arrecadar com essas estrelas e ó, tem a área de parquinho e vou comprar as coisas e vou alugar o um ambiente e vou sortear 50 pessoas dessas pessoas aí eu vou ser, é, selecionar 50 opa vendo é, vou selecionar 50 pessoas para poder vir aqui e passar o dia aqui ó no caso a pessoa tem que ser morar mais próxima né para poder ter o prazer de desfrutar tá vendo aqui é o salão de festa Vendo aqui é o salão de festa, que no caso, se tiver como a gente vai alugar o salão de festa para fazer um ambiente também. Tá vendo? Aqui é o nome do local. É. Aqui a pessoa que vim vai ter o direito também de entrar na piscina. Né? Vai ter o direito de entrar na piscina. Essa aqui é a piscina. Tá vendo? que é o um ambiente da piscina. Lá dentro tem uma piscina, uma piscina maior, uma piscina olímpica. Só que ela vai ter o, o as pessoas que vêm, vai ser 50 pessoas que vai ser beneficiada dessa vez. Entendeu? Aí quem sabe de uma outra vez a gente faz com mais pessoas. Aí nós fecha o pacote aqui com o proprietário, vem e passa o dia todo aqui e paga um pouco a mais mas a gente vamos fazer um teste primeiro né e se tudo der certo a gente vai começar a promover esses eventos aqui eu já conversei com o proprietário ele é conhecido meu então ó, nada nada você passar um final de semana ou que seja um sábado um domingo, num ambiente como esse aqui ó, você fica tranquilão e tá aqui dentro de São Paulo mesmo que é na região de Imbuguaçu, São Paulo ó, dá pra sentar aqui, ó ele falou que no caso aí, ó, tem uns peixinhos ali, ó, lá, tá vendo? Não sei se dá pra ver, tem um peixinho ali, ó. Não dá pra ver não, mas tem um peixinho ali na, na borda da água, ali, já nadando ali. Tá vendo? Ó. Você vai poder desfrutar de tudo isso aqui, ó. Se você quiser chegar 8 horas, 9 horas, 10 horas, é até assim até às 5 horas da tarde. Se quiser passar o dia inteiro todo aqui, eu tô falando que é das duas. né, que é um horário mais mais específico, ó. Aí nós vamos pegar um ambiente como esse, ó, tá vendo que é grande. A gente vamos se interagir entre a gente mesmo, porque vai ter que fazer uma live ao vivo. Vamos colocar música, entendeu? Ó. Vamos colocar a música, Aí Nós Vamos vou falar com ele para nós pegar esse ambiente aqui, entendeu? Ó, tem duas churrasqueiras a gente pode colocar a carninha ali, ó. Né? Pode trazer filho, o filho junto, né? No caso o filho a gente faz um bem bolado e não, não, não paga nada. Ó, aí eu quero ver. Agora depende de vocês, ó. A quantia de pessoas que vim, ele co ele cobra por pessoa. A quantia de pessoas que que que solicitar aí ajudar no curso da, da de alugar o ambiente eu vou promover eu vou escolher as que, que mais né e ao mesmo tempo ali tem um barzinho ali ó aqui dentro mesmo está até um barzinho não precisa trazer nada de casa bebida nem nada cerveja refrigerante tá vendo aqui é a área da aqui ó tá vendo as ve as coisas não tá tão caralho Dá pra. Nem muito caro e nem muito barato. Tá vendo? Tem as cadeiras mesmo, ó. Pra colocar no local lá onde que a gente vai ficar. Nós alugamos aquele, aquela parte grande ali, ó. Já conversei com ele. Tem outra ali no canto que é mais reservada, com banheiro e tudo, ó. Mas pode escolher. Eu vou escolher. Aí eu vou vir um dia antes. Vou arrumar o local. Vou deixar em ordem, vou colocar as mesas Vou deixar tudo no de um jeito Pra no dia do evento, que as pessoas já chegarem Tem estacionamento aqui dentro O estacionamento é grande Cabe bastante carro, quem quiser vir de carro Ou quiser vir de ônibus mesmo Entendeu? Aí vai passar o dia aqui ó. Eu não sei se ele tá permitindo Tá permitindo pegar peixe aqui Mas acho que, acho que pode sim eu, Depois eu vou conversar com ele Pra fazer o, a descrição tudinho. Aí na, no, em cima tá lá. Descrição. Você aperta na descrição. Vai aparecer. Antes de você apertar no vídeo. Lá vai aparecer a descrição do vídeo. Aí você vê na descrição do vídeo. Que vai falar tudo. Ó. Tá vendo? Aí se você quiser ficar num ambiente reservado. Não quiser ficar no meio das pessoas. Você pode pegar um lugarzinho desse aqui. ó Pra sua família ficar. Entendeu? Ó. Cada um aqui cabe uma família. Ó. Tá vendo? Cada um ambiente dele ocupa uma família. Tá vendo? Cada um ambiente desse aqui ocupa uma família. Ó, e tem bastante. O local é grande. ó, Tá vendo? Esse aqui é o Clube Sonho Verde. Tá vendo? Clube Sonho Verde. Eu não sei se pode andar de pedalinho. Como que é o procedimento aqui? Ah, um lugar é um ambiente muito gostoso para passar uma tarde aqui, ó. Nossa. Entendeu? Ah. Vê eu digo, né? A gente vamos selecionar 50 pessoas vou ver com, com o algoritmo do Facebook como é que faz para promover essas 50 pessoas para ela ser sorteada. Ou eu, eu mesmo fecho um, uma quantidade dos do meus seguidores aí e trago. Trago para cá. Né? Que tem a disponibilidade de vir. Porque a pessoa vai ficar aqui, ela vai desfrutar desse, desse lazer, desse dia aqui todinho. Ó. Com direito a piscina, com direito tem restaurante aqui dentro. Ó, tem restaurante, tem a piscina, tem a área de churrasqueira, né? Tem uma quadra lá em cima de futebol, um campinho de seu side, pode jogar uma bola, mas não um vai vir aqui, vai ficar muito pouco tempo, aí não vai perder tempo jogando bola, né? Ó, tem os passarinhos aqui, os quero quero. É isso aí pessoal. Então fica assim. Eu vou colocar as descrições tudinho para vocês. Chegando lá em casa. Já vou jogar essa, essa live no no Facebook. Né? Eu vou deixar privado por enquanto, para quem está assistindo aí. E depois eu vou jogar ela. Aí nós vamos começar. Vou marcar o dia certinho. Eu já conversei com o proprietário. Ele disse que é para me ligar na segunda. Então eu vou marcar tudinho depois e vou.. Por enquanto ele tá privado. Tá público, mas não tem não as descrições certinho ainda. Conto com vocês aí. Espero que, que dê tudo certo. Vai, vai aparecer oportunidade e a gente vamos fazer esse tipo de evento aqui para nós, para nós se divertir e mesmo que na, a pessoa não vier ela pode acessar o canal e assistir o vídeo online lá ao vivo, eu vou fazer com as pessoas aqui nós se divertindo, passeando e de uma próxima vez, quem sabe, é sua vez você pega e venha Alô pessoal tem uma boa tarde um bom, bom descanso de sábado e um Ótimo domingo para vocês aí.